Então vamos agora começar no código Sérgio, vamos para a API, vamos tentar mostrar como é que se pode criar algo utilizando a informação que está disponível no arquivo. Tem aqui uma descrição breve do que é uma API. Uma API serve para acesso automático, serve para vocês programaticamente interoperarem com o um serviço externo, neste caso o arquivo.pt e permite de uma forma fácil vocês consigam e buscar a informação arquivo.pt sem ter que compreender, por exemplo, o código do núcleo do arquivo.pt. Só têm que saber como interoperar com a nossa API. Uh, para que serve em concreta a API do arquivo.pt? Daniel mostrou um bocadinho. O nosso primeiro exemplo aqui o trabalho do professor do professor Ricardo Campos. Conta-me histórias.pt. Se seja ainda não foram lá, experimenta. Está ali o link. E, basicamente, permite-se criar uma narrativa temporal sobre um determinado assunto. Aquilo já tem em caixa alguns temas. Uh, por exemplo, escolhi o Troika em Portugal e vocês podem ver uma espécie de um resumo do que aconteceu no tempo de, relacionado com a Troika em Portugal. Para além disso, ainda tem uma componente de sentiment análise em que vos diz se a frase, aquilo é classificado automaticamente, se a frase é positiva ou é negativa em, acerca de um determinado assunto. Um outro projeto que surgiu dos prémios do ano passado é o arquivo de opinião.pt. Também podem aceder este site, é muito interessante. Basicamente, uh, são para crónicas da opinião. Aquelas que nós vemos nos jornais e cada vez mais na web, por exemplo, do público. Uh, crónicas de autor, em que eles dão a sua opinião. E o que este autor, o Miguel Luan, fez foi uh, foi buscar também o arquivo.pt as páginas do passado das crónicas que já desapareceram. O Daniel também já anunciou os prémios para o ano. Convido-vos a todos a concorrerem. E a maior parte, não sei se são todos de informática, conselhos vos a usarem as APIs e a criarem um pequeno projeto que utiliza o arquivo.pt. O arquivo.pt recolhe a informação da internet, da web. E o que nós pedimos é que vocês, através da nossa API, criem a vossa aplicação ou o vosso serviço e que façam algo novo. Façam algo... Nós temos uma API que eu vou apresentar primeiro. Que tem o, o acesso em arquivo.pt textsearch. Que serve para pesquisa por texto e pesquisa por URL. E eu vou-vos também apresentar uma API que é nova. Está ainda em processo de desenvolvimento. E que vai sair até o fim do ano. E se quiserem ser beta testers nós podemos combinar e podemos dar-vos acesso. Que vai permitir uma espécie de um Google Images para o passado. Mas antes de falar um bocadinho sobre a API, vou explicar um bocadinho sobre a sintase Wayback, que é a forma de aceder rapidamente a páginas da web do passado e que é comum aos arquivos web praticamente todos. Basicamente, para aceder a uma página do passado, nós temos que, podemos ir diretamente a uma página, tentar reproduzi-la através de arquivo.pt Wayback, isto é o entry point, e esta sintaxe é que é comum a todos os arquivos web, que é, é um timestamp barra um URL. O timestamp é a data em que foi recolhida aquela página e o URL é o, é o site original em que foi, o site original foi preservado, ou seja, esta página que vocês estão a ver aqui era uma página da UEFA e foi preservada neste, neste timestamp. Isto como é um formato internacional, tem assim um parece um bocadinho estranho, está numa ordem um bocadinho diferente da ordem de formato de data portuguesa mas é simples, basicamente os primeiros quatro dígitos é o ano depois o mês, dia, horas, minutos e segundos da data em que foi recolhida, em que o robô passou por aquela página e fez uma espécie de download daquela página, daquele recurso nós podemos não saber uma data a este nível de precisão não é, de uma determinada página mas por exemplo, se eu quiser saber do site euro2004.clix.pt Se você quiser saber, à volta de 2004, nós podemos rapidamente escrever aqui arquivo pt wayback por 2004. Nem precisa destes zeros todos, mas também podemos pôr. E pôrmos aqui o site euro2004.clix.pt O software de reprodução, o que irá fazer? Irá vos reencaminhar para a data mais próxima desta data que nós introduzimos aqui iremos ser reencaminhados para esta data aqui de 2004, no dia 25 de maio. Uh, por curiosidade, o que é que vocês acham que aconteceu ao site euro2004.clix.pt? Exatamente. Não só o site do euro2004.clix.pt, mas todo o portal Clix. Se vocês abrirem vão receber uma mensagem dessas a dizer que o portal Clix foi muito importante, mas pronto, já não, já não existe. Também é possível rapidamente ir buscar todas as, todas as páginas de um determinado URL, ou seja, queremos todas as versões do sap.pt. Temos o entry point, que é o arquivo.pt barra wayback. Pomos aqui um barra asterisco, um wildcard, ou seja, quer todas as datas de sap.pt. Isto é uma forma rápida de vocês virem logo aqui a tabela de versões e verem todas as versões que nós temos Uh, alguma questão? Uh, se vocês forem aqui ao link arquivo.pt API, vão diretamente ao nosso GitHub, onde nós temos lá toda a documentação sobre as nossas APIs. Vou começar com a text search API. Permite tanto pesquisar por URL como por texto ou por metadata. A resposta da API vem no formato JSON. Vocês já trabalharam com JSON? Então vou-vos mostrar como é que se faz uma pesquisa por URL, no arquivo.pt, na API. O exemplo é novamente o SAP, queremos o sap.pt. Então, o ponto de acesso é arquivo.pt barra text search. Pomos aqui o ponto de interrogação e vamos pôr o parâmetro, que é version history, igual, e pomos o URL. Pode ser só sap.pt ou http, wwwsappt barra, barra O que estamos a fazer é, estamos a dar os parâmetros de default à API e queremos todas as versões do sap.pt e o default serão 50 versões que vêm começando a partir do primeiro resultado, o resultado mais importante. Isto é um exemplo de uma resposta. Ou seja, cada resposta tem itens e cada item, está é um item de resposta, isto é um daqueles 50 resultados que vêm. Em que vem a informação como o título, o link da página, o link no arquivo.pt, que é basicamente aquela sintase de juntar o timestamp com o RA. Temos o content length da página, o digest, o mimetype, ou seja, trata-se de uma página de HTML, O link para a screenshot, ou seja, se nós formos diretamente a este link, fazemos, é o mesmo que clicar naquele, naquela imagem de guardar a página inteira, podemos ir logo buscar um, uma screenshot da página inteira. Este link to no frame é a forma de ir buscar a página sem aquela moldura, sem o branding do arquivo .pt. Ou seja, às vezes queremos mesmo o conteúdo sem, sem o nosso o branding do arquivo, que tem aquela barra lateral e, e vertical de, do arquivo .pt. Temos também aqui o status code, foi um 200, o HTTP. O e um link para ir buscar mais metadados sobre, sobre esta página. Para iterar os resultados, apenas temos que ir aqui alterando o valor do offset. Ou seja, se eu puser o offset igual a 100, estou a começar a partir do resultado de 100. E mais uma vez, os itens que vêm são 50. Mas podemos pedir vários resultados de uma só vez. Ou seja, neste caso eu estou a pedir, através dos max items, estou a pedir 1000 resultados do sap.pt. E estou aqui a introduzir dois parâmetros, que é o from o e também funciona assim só com o one, ou seja, eu quero as páginas do SAP.pt, quero 1000 de uma vez só, e quero entre 2010 e 2015. É possível, ou seja, aquele parâmetro do from pode estar sozinho, podem pôr só um from, e podem usar o timestamp naquele formato dos 14 dígitos, se quiserem ser mais precisos. Podem também pôr só o one, mas se quiserem... Ou seja, eu quero com data igual ou superior a 24 de fevereiro de 2001, a esta hora, a este minuto, estes minutos e estes segundos. Posso ser preciso no, no limite temporal dos resultados que... Da mesma forma, também é possível especificar o to, ou seja, a data final. Ou seja, neste caso, queremos as versões do sap.pt entre estas duas datas. Eu mostrei-vos há bocado um exemplo de uma resposta. Mas, por exemplo, para o caso mais simples, nós apenas precisamos de dois parâmetros. Ou seja, não precisa daquela resposta tão detalhada, só precisava delimitar, só querer o URL original e a data da recolha. Ou seja, para isso, para limitar os, os, os parâmetros da resposta, basta apenas por fields igual e por os parâmetros. A resposta será algo assim. Como é que com base nesta informação, nestes dois campos, nós podemos ir à página arquivada no arquivo.pt? Exatamente, arquivo.pt barra wayback, barra a data, barra o isto é para a pesquisa por URL, ou seja, nós sabíamos o endereço que era o SAP.pt. Vamos agora a um caso diferente que é o Euro 2004. Ou seja, nós queremos ir buscar informação, mas pesquisando por texto sobre o Euro 2004 que aconteceu em Portugal. Bom, isto também é muito simples. Apenas vamos mudar o parâmetro, em vez de ser o version history, vai ser o parâmetro de query que nós representamos só pelo um Q9. Ou seja, basta pt barra text search <risos> e para o parâmetro q é igual a eurospaço 2004. Ou seja, isto é o mesmo que ir ao arquivo.pt e escrever eurospaço 2004. Só que estamos a fazer através das APIs, sem ter que fazer parsing ou HTML, vamos receber a resposta de vez em JSON para podermos processar e fazer algo com esta informação. Para a pesquisa por texto, como é um pouco mais pesada, por default vem 10 resultados. Mas também podemos, novamente, com o max items, aumentar o número de resultados. E que o offset começa no zero, começamos pelo resultado mais relevante. Para iterar, podíamos continuar com o offset igual a 10, ou podemos, novamente, pôr o offset e pôr o max items a 2.000. E buscar 2.000 itens de resposta de uma só vez. O arquivo.pt suporta a pesquisa por expressão, ou seja, como no Google, quando vocês ponem aspas, estão a forçar. Neste caso, seria importante, porque o Euro 2004, nós não queremos Euro, depois 5 ou 6 palavras pelo meio e 2004. Nós queremos mesmo o evento, que era o Euro 2004, é importante ter Euro 2004 seguido, logo estamos a forçar podemos forçar isso, basta, basta pôr aspas na expressão que queremos procurar. Nós queremos momentos com uma grande defesa do Ricardo, sem luvas, não sei se vocês se lembram. E deparamos com resultados, por exemplo, da moeda euro. Pronto. Nós podemos excluir uma determinada palavra simplesmente pondo aqui um tracinho que é de negação do note. Ou seja, não queremos, por exemplo, moeda nos resultados. É uma maneira de tentar melhorar os resultados caso a pesquisa não devolva o que estamos à espera. O arquivo.pt não pesquisa só em páginas de HTML. Ou seja, nós também vamos, por exemplo, a PDFs, ou seja, podemos tentar pesquisar a informação em PDFs. Ou seja, neste caso, especificamos que o tipo era um PDF, o MIME type é um PDF, e o que estamos a fazer por trás é, estamos a pesquisar Euro 2004 mesmo dentro dos PDFs, estamos mesmo no texto dos PDFs, à procura de Euro 2004. Agora estou-vos a mostrar o exemplo da resposta de um, da API da pesquisa por, por texto, isto é o, o cabeçalho da resposta, que basicamente é um resumo do pedido que, que vocês efetuaram. Seja, isto é o nome do serviço. Isto é como obter a próxima página de resultados e a página anterior. Isto é o total de itens da resposta. E isto é os parâmetros que foram solicitados. Ou seja, pedimos uma resposta entre 1996 e 2018. Este parâmetro vocês podem usar só para visualizar melhor os resultados: que é o pretty print igual a true. É só para dar uma formatação no JSON para uma questão de visualização. Isto é um resultado de teste. Tem um pouco mais de uh, parâmetros. Este já expliquei. Já Isto expliquei. é o MIME Type. O link para a screenshot. Pronto, esta é a data num formato que é o Epoch. Link to no frame. O snippet, eu já vos vou mostrar o que é o que é snippet. Isto é o nome da coleção em que foi recolhida a informação. Isto é um link para ir buscar o texto, os texto limpo daquela página. E temos também um link para os métodos. Isto é um, isto é um exemplo de um resultado de pesquisa. Não. A snippet é aquele textozinho aqui. Ou seja, nós pesquisamos por Euro 2004 e ele pôs aqui a bolo de Euro 2004 e veio este textozinho aqui. Isto é a snippet. Se vocês seguirem um daqueles links, link to metadata, ou seja, basta copiar o link e pôr, por exemplo, este, este aqui, basicamente é text search, metadata igual, isto é o URL, mas codificado, barra a data, o timestamp. Vão obter um pouco mais de informação, como, por exemplo, aqui o nome do fecheiro em que está contida a página HTML e o offset nesse fecheiro em que está guardado. Tem aqui também o status code, que foi um 200. E a coleção em que a recolha foi efetuada. vou mostrar aqui um pouco de, um, o link do Extracted Text. Basicamente, seguindo este link, ele faz um download do conteúdo do texto. Ou seja, se vocês seguirem o link do Extracted Text, faz o download no browser e se vocês abrirem, tem o texto. Este, aqui foi, por exemplo, fiz download um PDF que tinha uma tese de, de mestrado e consegui obter o texto da da tese de mestrado usando a API. Dá para pesquisar o URL e depois dizer quem é que é ele, então fazer a pesquisa. Ou tem de saber, tem de saber. Ou seja. É é bastante, é? URL a a se é sim, sim. O primeiro exemplo é como pesquisar sabendo o URL. Ou seja, imagino que sabe, que o public.pt está a fazer um trabalho de investigação sobre o public.pt. Então, como já sabe, o URL, vai usar o parâmetro version history e vai pesquisar public.pt e vai... tem que saber o URL. O segundo parâmetro, que é só um Q9, é para pesquisa por texto. Ou seja, quando eu comecei aqui com o Euro 2004, já estou a falar, ou seja, eu não sabia quais eram os sites. Eu escrevi só, eu pedi espaço 2004 e vou obter resultados da pesquisa de texto. Mais alguma questão? Okay. Nada como experimentar mesmo. Eu vou mostrar aqui um exemplo simples. Okay. Está aqui o link. Se vocês quiserem, depois podem fazer o download. Isto é só uma página HTML, que tem um bocadinho de JavaScript e um bocadinho de CSS, só mesmo para demonstrar como é que, em 20 linhas de código, nós podemos fazer um exemplo funcional usando a API do arquivo.pt github.com barra arquivo barra example traça API depois tem lá um example.html vocês podem fazer o download para experimentarem a API basicamente isto é o código são 20 linhas não sei se se vê bem mas eu tenho aqui uns screenshots separadas o então, header da página html pronto, neste caso estamos a ir buscar o bootstrap para pôr a página responsiva e bonitinha nos telemóveis e estamos aqui a especificar o viewport um, para, para usar full screen, uh, full bit da página. Então, esta div aqui que está vazia, chamada content, é onde nós vamos inserir o conteúdo da chamada API. E esta função de JavaScript, basicamente, vai processar a resposta e preencher aqui o conteúdo com a chamada API. Pronto. Então, o que temos aqui é processar. A função handler recebe uma resposta, itera os itens da resposta e está aqui a pôr no HTML um break. Né? Está a pôr aqui um código bootstrap para ficar bonito. Estamos a fazer um link para o item, ou seja, basicamente estamos a fazer um link para o arquivo.pt para a página do resultado. Aqui é o título da página, ou seja, o título da página vai ter um link. Se clicarmos no título, vamos pôr para a página no arquivo.pt. Aqui estamos a pôr o timestamp e estamos a ir buscar os primeiros 4 dígitos. O que é que estamos a fazer? Estamos a ir buscar one. E abaixo temos aqui o original URL, ou seja, vai aparecer, por exemplo, o título SAP. Depois one, 2004. E embaixo, www.sap.pt, por exemplo. Por fim, temos o que, que eu estive a mostrar até agora, que é a chamada API, ou seja, Estamos a pôr aqui no JavaScript, estamos a chamar a API do arquivo pt, text search. Este exemplo está com Barack Obama, mas o, o a seguir está com o SAP. Mas poderiam pôr o que quisessem. Estamos a pedir só 5 itens de resposta. Estamos a dizer que só queremos um de cada site único. E estamos a pedir que a resposta venha para a função Handler. Foi aquela função que eu vos mostrei no slide anterior. Pronto, o resultado fica com um exemplo funcional. De chamar a API do arquivo.pt para a pesquisa por, por texto. E podem, por exemplo, partir desse exemplo para criarem a vossa ideia para o, para o projeto, para os prémios de 2019. Pronto. Temos também um cliente Java, para quem gosta de Java, já temos alguma parte preparada, parte da conexão HTTP para chamar a API. Também está no nosso GitHub, se quiserem pesquisar. Vou-vos apresentar agora uma novidade. Isto é a primeira vez que eu estou a apresentar isto. Que é a pesquisa de nome. <risos> o professor pode já ter falado. Mas... Não, não, só... Vou-vos mostrar. Pronto. A API ainda nem está disponível. Ou seja, ela está ainda em fase de teste e está no servidor privado. Mas nós podemos dar-vos acesso se pedirem. Está aqui um exemplo mesmo do que será. Uh, isto é uma pesquisa, um Google Images para o passado. É o trabalho que eu tenho estado a desenvolver principalmente no último ano. E resolvi pesquisar por Cristiano Ronaldo. E basicamente é como, é como um Google Images, mas com a componente da data. Ou seja, podemos limitar aqui as datas, dizer... Por exemplo, Cristiano Ronaldo de Las Vegas. Podemos pôr Cristiano Ronaldo de Las Vegas. <risos> Talvez seja melhor não. Há aqui um componente que é, nós o meu colega Daniel Bich fez um filtro para processar um, automaticamente, para classificar automaticamente as imagens e nós, por pré-definição, nós tentamos não mostrar imagens que não sejam safe for work, ou seja, há um classificador, espécie de pornografia, que se a imagem tiver uma nota acima da esperada, por pré-definição nós não mostramos. Mas temos aqui, nas ferramentas, depois temos a opção, se a pessoa quiser mesmo ver aquelas imagens, pode mostrar tudo. Mas tentamos não chocar as pessoas quando fazem uma pesquisa. Bom. A API que eu vos vou mostrar, é como aceder a isto de forma automática, como ir buscar estas imagens do passado. Isto ainda está em beta ainda pode ter algumas fragilidades. mas eu vou vos mostrar. O link será um bocadinho diferente. As imagens ou vem também o título uh, associado às imagens? Vem só as imagens? Ah, ok. Isto é uma pesquisa. A ideia será: como o Google, vocês quando pesquisam no Google não têm só uma imagem. Vocês, quando vocês carregam na imagem vão para a página que contém aquela imagem, certo? Então a ideia aqui é também oferecer essa uh, possibilidade aos utilizadores. Ou seja, eu estou a ver uma imagem de 2008 deste site do SAP.pt, ou seja, eu quero ir a, a esta página, estava na página de entrada do SAP, e quero ver essa imagem e o contexto à volta dessa imagem. Uhum. Pronto. Ou seja, nós guardamos essa informação também. Eu, eu já vou mostrar... Sim. qual é que é o critério para aparecer? não não? Isto por trás tem um sistema solar. Neste momento está bastante pequeno, tem só 5 milhões de imagens únicas. Estamos a guardar só uma imagem. Cada imagem é única. Ou seja, só guardamos um registro para cada imagem. Uh, e temos uma função de ranking que está em desenvolvimento e depois posso partilhar contigo. Mas basicamente a ideia é a seguinte. É, se, se tiver as palavras que nós pesquisamos, ou seja, o que é que uma imagem tem? Uma imagem, se vocês sabem um bocadinho de HTML, é um img-tech, HTML. Que parâmetro é que pode ter lá? O URL, que é a source. Nós partimos sua URL em bocadinhos para tentar ir buscar a informação. Pode ter o alt, que é, por, que é tipo uma descrição alternativa. Uh, pode ter um title. Uh, pode ter um long dash, que existem alguns campos, alguns campos que podem estar na imagem. E existem outros campos que estão na página que contém aquela imagem. Nós estamos a guardar alguns. Eu já vou mostrar aqui um exemplo A opção que é o tamanho small, médio Sim. e large. Sim. O modelo que foi é treinado Nós pusemos 0.5, é assim o valor do MEI, Sim. parece que está a funcionar. Sim. Ok, já temos o size, podem pôr size igual a cmd ou lg, para dizer se querem pequenas, médias ou grandes as imagens. Pronto, e por fim, tem o parâmetro que é o safe search, o default é ON, por isso, se não puserem nada está ON. Podem sempre acrescentar safe search igual a OFF, se quiserem mesmo todas as imagens e não tiverem preocupados com... Quero mesmo todos os resultados, posso sempre especificar esta, esta direita. Isto aqui é o, é o nosso GitHub, ou seja, se vocês puderem arquivo.pt API vão ver isto e vão ver as nossas, as nossas APIs. Ou seja, aqui esta diz que está em desenvolvimento, ainda vai estar até o fim do ano, que estive a apresentar. E também tive vos a mostrar aqui arquivo.pt API, a text search, para a pesquisa por texto. Para além disso, ainda temos estas duas APIs, que são APIs internacionais, que podem usar caso queiram utilizar também outros arquivos web do mundo, mas que infelizmente só, só funcionam para pesquisa por URL. Porque a maior parte dos arquivos web só tem pesquisa por URL. Estão aqui os links, qualquer coisa podem contactar por nosso formulário de contato ou diretamente. Muito obrigado pela vossa atenção.